Pronto, hoje está fazendo aquele solzinho bonito, aí eu decidi filmar um pouco o exterior com os meus animais, que vocês agora vão conhecer. Mademoiselle Havaiana Minha Havaianazinha o Pepita Bonjour É Pepita que faz zoada Toda vez que eu estou filmando, Pepita faz zoada Monsieur Dobby, Bonjour Dobby, Monsieur Lofi bande preguiçoso, passei todo dia dormindo. Adoro um armário. Ah, que é Uma, uma boti, ele é uma boti. Jericoacoara, que tá grávida E aqui, outra ainda joia. É é gato gato é para Isso aqui, esse aqui é Linky que canta. É Lini. Lini é o autor calopsita. Vejo nada. Aqui é luá luá é, ela já tem 14 anos lua e saci tem 14 anos e aqui é mademoiselle tartaruga é a bicharada toda quem é que tá goderando São os bebês Quem é que está entrando em ferro de bebê Lá que Ah, eu vejo que tem uma Que está ali pondo E outra que está ali com a cabecinha do lado de fora Pondo também O famoso Roberto Galo É grandão viu? Porque ele, ele fica separado das galinhas senão ele ele é muito amoroso ele gosta das galinhas aí termina matando de tanto, porque ele é grande, as galinhas pequenas e cocô essa aí é a minha família tem uma que tá chocando aqui tá chocando aqui, eu pensei que ela tinha desaparecido e de repente ontem eu encontrei, eu já tava danada, pensando que o pessoal tinha roubado, que já roubaram uma minha, aí ontem eu encontrei ela aqui dentro, eu pensei que ela tinha morrido, quando eu peguei nela, porque aqui não é o lugar dela não, aqui é, mas ela aproveita a bagunça, as folhas, a, a, a palha para vir, e ela tá aqui, olha, desde o dia de, de ano que ela tinha desaparecido. Pronto, aí daqui a pouco tem menininho também.